aquelas empresas que são é, que estão que tem contratos aderentes à norma, né, é, que já têm um, algum controle em planilha Excel, como é que elas se organizam hoje para buscar uma solução? Primeira coisa, né, o, o sistema ele tem que ser totalmente aderente à norma, então ele tem que ter coisas básicas, premissas básicas, como o cálculo do valor presente, né o cálculo do valor presente, ele tem que ver o cálculo de juros AVP, ele tem que ter o, o ativo de direito de uso, né? ou seja, compor o ativo de direito de uso para a depreciação, e também é, custos operacionais relacionados ao contrato, é, tempo de vigência, todos esses controles são muito relevantes para que as empresas possam ter um, uma, uma, um controle maior sobre os contratos de arrendamento, até para atender também não só a norma, mas também a, a transparência né, nas demonstrações contábeis, o seu compliance, toda essa, essa gama né, de informações que são necessárias. O GESPLAN, é um, o Lise do GESPLAN, ele roda em nuvem. Então é um, é um programa, é um, um módulo, né, que ele é disponibilizado hoje, né, na, na, na AWS, né, uma, uma Amazon Web Service, que onde está hospedado o sistema. E, Todas as operações, eles ficam rodando na, na, na AWS, você não há necessidade, né, se você não tiver uma integração com o seu ERP, através de uma tabela, alguma coisa assim, de ter uma instalação física do produto. Você, com, através de um navegador, né, você acessa a solução e faz a, a implantação dos seus contratos. Como que nasce todo esse levantamento? Né? As contabilidades hoje, elas possuem lá, é, pelo menos uma vez por mês, eles têm que fazer ali a consolidação dos seus os resultados, cálculo de depreciação, cálculo de juros, etc., e montar essas informações, né, para ah, integrar isso com a, as suas contabilidades. E por que, que eu digo que a contabilidade é a grande usuária, o grande nicho ali, né? Porque se, quando você olha para a norma, nós, na, dentro do GESPLAN, nós criamos um módulo, né, que ele estrutura todos os eventos contábeis, né, já no início do contrato. Então, se você tem um contrato de duração de cinco anos, que começou em 2019 e vai até 2024, você tem uma parcela X por mês lá. E, e no momento que você implanta isso numa solução, essa solução já te diz exatamente mês a mês, período a período, desde 19 até 2024, né? Como é que fica o cálculo da depreciação, o cálculo dos juros, né, dentro desse grid contábil e aí você já faz o, o, o reconhecimento inicial né passivo de, o direito de uso contra passivo você já pode reconhecer os juros né apropriar os juros em, que irão é, incorrer sobre o contrato o jeito do início do contrato se essa for a política da empresa porque tem empresas que acabam é, não não contabilizando ou não provisionando totalmente os juros contratuais, não fica jogando juro futuro lá no seu passivo, né? Mas isso é uma política interna da empresa. A solução ela tem que estar preparada para poder é, atender a regra que a empresa determinar, né? Então, se a empresa joga a composição do juros futuro no meu passivo e aí eu tenho uma conta redutora que vou reduzindo esse, esse, esse resultado, né, esse saldo, né, o sistema faz o controle sem problema nenhum. Agora, se a empresa calcula os juros, joga para o resultado todo mês, provisiona, calcula, joga para o resultado, o sistema também atende sem nenhum tipo de, de problema. Então, o, o que, que acontece? As empresas têm esses lançamentos, eles têm esses contratos todos e precisam, estruturar isso precisam criar ter uma ferramenta que os apoie, né, e que essa integração seja menos dolorosa possível, né, e também passível de auditorias e passível também de que, que o compliance, né, ele seja também muito muito claro, né, que, que as, as regras de cálculo sejam também muito claro, tá?